Imagine reunir artes, brincadeiras, histórias e contato com a natureza. Duas vezes por semana isso é possível com Arte e Natureza do TEA. O curso oferece a crianças de 4 a 10 anos atividades que ajudam a desenvolver as habilidades cognitivas, comportamentais e socioemocionais junto ao meio ambiente do nosso quintal brincante. Circo, música, dança, contação de histórias, teatro, muitas brincadeiras. Estas e outras linguagens da arte são integradas na natureza entre os meses de março a dezembro e permitem às crianças explorarem todo o seu potencial de criatividade e imaginação. No Fintal Brincante do Tear, temos um amplo espaço com horta, sistema de captação da água da chuva e muito, muito verde. Nossas turmas regulares se complementam ao ensino formal, através de vivências artísticas, expandindo a percepção das crianças e a criação de vínculos afetivos com o meio ambiente. Arte e natureza. O brincar na natureza como fonte de imaginação e expressão criadora.